Cansado de errar aquele hospital flip? Vem com nós, vamos ensinar nesse vídeo. Salve rapaziada, aqui é o Neto, estou aqui no TNB, vou passar a base para vocês do Hospital Flip ou Casper Flip, não sei como vocês conhecem. Pé da frente, eu costumo deixar ele um pouco mais angulado para o giro do Flip rodar mais fácil e o skate deitar no pé e eu consegui fazer esse chute para frente. O pé de trás é simples, você deixa ele um pouco cavado pro canto, como se fosse para chutar um variável flip. E isso vai dar uma ajuda muito boa na hora do giro, porque o skate já vai estar tá virando, você vai chutar o flip, o flip vai rodar, você vai chutar para frente, o giro vai sair mais efetivo, vai ser mais fácil. Agora eu vou te mostrar os principais erros que pode estar acontecendo na hora de você efetuar a manobra. Você cair só com o um pé. Um dos treinamentos básicos para isso não acontecer é você fazer esse, esse movimento, pular e jogar o skate para frente. Isso vai ajudar muito na hora de você aprender a cair com dois pés em cima do skate Outro erro comum rapaziada É na hora de você fazer o chute da manobra Você tá fazendo o chute primeiro antes de efetuar todo o giro do flip No caso você tem que chutar o flip primeiro Esperar o skate encostar no peito do seu pé para você sair para frente Se você não dá esse tempo do flip, o giro do chute não vai sair perfeito Outra coisa que você pode errar fácil, rapaziada, é o posicionamento do corpo. Mantenha o corpo de vocês olhando pra frente. A hora que você for chutar o flip, principalmente, você vai fazer o chute mais pro lado, né? A hora que você for dar o chute, que você vai olhar pra lateral. Se você não conseguir, rapaziada, chutar com o pé mais cavado aqui pra frente, igual eu falei, você pode estar tá posicionando ele mais pra trás, como se fosse pra mandar um hard flip, e ele vai ajudar um pouco nesse giro, nessa batida pra trás. Vai ser mais fácil de você deitar o skate para você fazer o chute. Para finalizar, rapaziada, a gente vai estar tá passando três dicas que vai ser infalíveis na hora de você acertar essa trick. Bora lá. Primeira dica, rapaziada, você deixa o, o tênis mais de lado, tirando para fora do, do skate, que na hora de você fazer o giro do flip junto com o chute, vai ser sair mais fácil. Outra dica, rapaziada, também no pé da frente, é na hora de você Chutar o flip e fazer esse chute para frente, você fazer meio que um elástico de futebol. Você vai dar um, um chute para trás, no caso, e logo em seguida o um chute para frente, fazer, fazendo um elástico assim ó, com o pé. Isso vai fazer que o chute junto com o flip e o elástico vire o giro do Casper Flip. Você tem que deixar o flip girar, na hora que você sentir ele encostando no peito do seu pé, você vai fazer o chute para frente. Yeah! É isso aí, meu papel tá feito. Agora vai pra rua e bora treinar. Tem que sair essa daí vai ficar na base. Bom, nós vamos ensinar como mandar ela <risos>